O infeliz de um pastor tornou-se um hábil candidato, pois quando chega a eleição ele torna-se o maior gaiato. Ele era da esquerda, mas agora é da direita. Na verdade, ele é de quem? E der mais, então ele aceita. Ele induz toda a igreja o seu nome eleger. E quando ele for reeleito, diz que a igreja vai proteger, diz que crente vota em crente, e o restante é do diabo. Mas quando ele fala sobre roubo, escorrega igual que abo. jura que é inocente, que foi tudo uma armação, que ele nunca se envolveu nessa tal corrupção. Ele grita, está amarrado, dá aleluia e glória a Deus, mas depois que é eleito, ele esquece-se dos seus. Bendito seja esse Deus maravilhoso, como está chegando a época das eleições. O que mais nós vimos, ouvimos, são candidatos, principalmente no meu meio cristão que destinaram ou aproveitam de um cargo, de um chamado, para tornarem-se políticos. O pior é que muitos nada fazem, se valem apenas do cargo a qual foram possam e de um rebanho. Infelizmente, aí vale a pena dizer, infelizmente, que muitos incautos seguem e acabam voltando, votando neles como se eles fossem o dono da verdade. Sinceramente, às vezes eu sinto saudade do tempo em que os pastores diziam que política é um trem do capeta. Eu não estou sendo sectário ou saudosista. É que mediante a tanto descompromisso com questões cívicas em detrimento a um fisiologismo absurdo, diante de uma demagogia descabida em que se usa a religião como subterfúgio para segundos interesses, para não dizer interesses escusos, isso sem deixar de mencionar os escândalos que se tem vivenciado, que se tem lançado ou tentado lançar os conceitos cristãos na lama. É vergonhoso quando se chega à época da eleição, como os altares de muitas igrejas ficam impregnados de parasitas que em nome da fé usam do tempo que seria para edificação em momentos de pura demagogia. E ainda que muitos sejam honestos, convertem o altar em um palanque para desrespeitarem seus e despejarem seus entulhos, transformando a sã doutrina em deturpados conceitos da política. Infelizmente, e falam e falam de leis que estão sendo feitas para destruírem as igrejas e se tornam ilustres apologistas em conspirações que em pseudo conspirações que existem e isso acontece apenas nessas épocas em que são polarizadas de forma gritante eu não nego que muitas vezes até existem mas porque somente em épocas de eleições isso se torna algo tão profundo tão se torna uma febre. Evidentemente que como cristãos devemos fazer valer nossos direitos. Mas acima de tudo devemos fazê-lo com idoneidade. E sem jamais esquecermos que Deus não depende de políticos para resguardar a sua igreja. Que eu saiba os apóstolos, os pais da igreja primitiva, não elegiam senadores para defendê-los no tão corrompido Império Romano. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Sempre fui a favor de idôneos cristãos políticos, mas contra denominações que buscam regimentar seus próprios interesses, criando verdadeiros monopólios. Na verdade, compete a nós, acima de tudo, pedir a Deus que levante homens honestos e idôneos que saibam respeitar ao próximo e o direito dos mesmos, jamais permitindo que os direitos de uns violem os direitos de outrem, que os deveres de todos sejam respeitados, assim como também os deveres devem ser exercidos, e exercidos por todos, sem acepção de pessoas.